É, meus amigos, como nós comentamos aí nos últimos vídeos de gameplay do Street Fighter 6 que trouxemos, das Developers Matches, né? Eles finalmente revelaram pra nós um gameplay da nossa querida Kemi, que foi uma das últimas personagens reveladas aí, junto com o Zang F, a nossa querida Lily, e também com a Manon, que foi revelada ali junto com o JP, Marissa, DJ lá no The Game Awards, e nós vamos conferir esse gameplay aqui, dar uma olhada como é que tá a jogabilidade dos personagens, comentar em cima também, fazer aquele react que vocês estão acostumados aí, e depois comentar um pouquinho ali acerca das habilidades de cada uma delas. Saudações deles, sou Caio Nobre, e bora lá pra mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, tá chegando aí meus amigos, se você tá curtindo ver essa cobertura do game aqui com a gente, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, acesse aí o nosso site para poder ficar podendo dar críticas de filmes, análises de jogos e também as notícias sobre o mundo dos jogos de um modo geral e também se você puder considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas como seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos sorteios exclusivos para membros e também participar do nosso grupo do whatsapp lá a gente poder trocar uma ideia todos os dias se você não puder você já sabe né assiste o vídeo até o final aí e deixa um comentário aí sobre a luta que nós vamos ver de Kemi e Manon que já ajuda demais, beleza minha gente? então vamos lá galera, deixa eu trocar a minha tela aqui que já está devidamente preparada né, com essa luta aqui que tem por volta de Três minutinhos pra gente poder conferir Deixa eu dar um grauzinho aqui no volume E a gente vai dando aquela observada Nas habilidades aqui das garotas E depois a gente comenta um pouquinho acerca do que a gente viu Beleza, pessoal? Simbora Começando a operação Prepare. Prepare. Prepare. Ó, estamos no cenário da Kemi Agora a gente vai ver um gameplay puro das duas personagens Que bica, hein? Ó, começou ali com o Perry sendo agarrada pela Kemi Nossa, esse Drive Rush da Kemi foi rápido, hein? O avanço dela, no caso Ó, a Kemi tem golpes que pega uma boa distância também ali no neutro Só trabalhando ali nos futs com golpezinhos baixos Olha só essa conversão da Manon, isso foi um, foi um antiaéreo, aéreo né? Drive Rush ali agora pegando a Kemi ali é de calças curtas Conseguiu sair do canto Olha esse Dive Kick pra baixo ali, amplificado da Kemi, né, mano? Ó, os agarrões da Manon ela enchendo aqueles breguetinhos ali em cima lá, que a gente não sabe o nome direito, ó. São dois bonequinhos, um dando agarrão no outro. Nossa, que conversão linda, hein? Mano, essa Kemi vai dar trabalho. Olha a velocidade dessa personagem, como ela se aproxima rapidamente e tudo. Só que a, a Manon também é uma garota perigosa. Hum, bela conversão, hein? Foi o quê? Super arte nível 1 aqui? Deixa eu ver, eu não reparei nas barras. É, super arte nível 1, olha lá, ó. Vamos ver, tentou agarrar Drive Rush ali, tentou agarrar novamente Tomou um super arte no meio da cara Super arte nível 1, rapaz Nossa, a Kemi tá muito da hora o gameplay Senhor Vai ser uma personagem que vai dar trabalho E eu tô curtindo Porque é uma das que eu vou querer jogar ó, Essa bica da Kemi ali controla um bom espaço ó. Antiaéreo da Manon muito da hora Seguido de agarrão Trabalhando ali no Drive Rush, tentou agarrar mais uma vez, a distância não estava muito boa. Deu aquela enganada ali, rapaz, ó, na conversão da Kemi ali, mas foi muito bem defendido pela Manon, que vai fazendo o seu avanço ali. Tentou cavar um agarrão, pulo neutro muito bom ali da Kemi, com excelente conversão, vai colocando a Manon no canto. Utilizando os golpes fracos ali, poder tentar roubar o turno. Manon deu um girinho ali, que deve ser uma espécie de counter. Olha esse combo legal, mano. Hum, nossa, olha o tanto que arrancou, cara, esse agarrão... Nossa, que excelente conversão ali agora com o Drive Rush Akemi E essa chegadinha pra trás ali, foi um dash? Provavelmente foi é um dash <risos> Que legal Mano, o tamanho do pé da Manon, meus amigos Que que é isso, rapaz? Realmente esse pé dela é uma arma, como disse o Alanios no vídeo nosso Super Arte nível 3 Pera aí, deixa eu só ver um negócio aqui, galera, rapidão é nível 3 mesmo Porque pela animação, né, pela cinemática Que teve ali o especial, realmente é um nível 3 Ah, vai dando uma dançadinha Com a Kemi até jogar ela no chão Nossa, olha o tanto Que arrancou de HP, irmão Pulo neutro ali, imaginando que ela fosse avançar Com agarrão, trabalhando ali Agora excelente agarrão, achando que ia bater Nossa senhora, tancou tudo no parry, meu irmão Olha que conversão Linda da Kemi, velho Conseguiu um excelente agarrão. Avança mais uma vez ali com o Drive Rush. Colocando a mano no cantão ali, meu filho Que troca foi essa? Esse Super Arte nível 3 da Kemi, hein? Uh, minha cara! Nossa! Mas, pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Vocês viram a troca que foi feita ali no cantão? Nossa, olha esse combo da Kemi velho. Ela dá esse especial dela, esse golpe especial que é o girinho, que ela vai para cima do oponente. Ela dá uma enganada porque eu acho que ela pode agarrar ali também, né? Ela faz um outro tipo de golpe e olha só como é que ela finaliza com esse dive kick ali, velho, que louco. Ó, eles vão fazer uma espécie de troca no canto ali agora. Mano e a Kemi, ó. Ah, eu acho que, ué, mas engraçado foi a Kemi que trocou de lado. Olha, vocês viram como é que trocou? bom De qualquer forma, a Kemi mandou ali O seu super arte nível 3, lindíssimo Olha a bica na cara, irmão Nossa senhora Conseguiu o um excelente agarrão A mano não achou que a Kemi ia bater E o cara que tá jogando de Kemi aproveitou essa oportunidade Aí, mano Caras, muito foda O gameplay das duas personagens Gostei pra caramba do gameplay Da Kemi, que é bem mais rápido né? O estilo de personagem que eu gosto de jogar É a Kemi, Ken e tudo mais Personagens que não são tão pesados assim Embora eles não sejam tão fortes também Como os personagens mais lentos Mas a Manon também, cara, ela tem um estilo De gameplay bem legal, porque assim Pela estatura dela, pelo porte físico da personagem Da boneca, né, ela tem alguns golpes que pegam Uma boa distância, isso sem falar os agarrões Você viram só? Esse agarrão que ela deu aqui agora a quantidade de HP que foi retirada ali da nossa querida Kemi. Ó, e vamos ver se ela vai utilizar um daqueles breguetinhos ali em cima, ó. Não usou, ó. É um golpe especial dela mesmo. Deve ser um command grab que ela utilizou pra poder arrancar tanto de vida assim, velho. Ó, a Kemi dando aquela chegada pra trás. Eu acho que foi um dash mesmo que ela fez. Eu acho que esse golpe da Manon aqui foi um overhead, não foi que ela fez? Esse finalzinho aqui agora, deixa eu ver. Acho que a Kemi tava baixada quando ela fez aquele golpe ali. Ela tem excelentes antiaéreos também, a Manon. Ó, vai dar aquele pulinho, ó. Realmente, foi um overhead. Acho que a Kemi tava baixada ali, não deu tempo dela levantar e foi bem rápido o golpe. A estatura da Manon, velho. Caramba, a menina é muito comprida. Até por isso que os golpes dela pegam a distância boa. A Kemi ela tem alguns chutes bons assim também para controle de distância. Esse super arte nível 3, a gente não tinha visto ele, né, pessoal? Eu não lembro. Ou ele tava naquele trailer da Manon. Eu acho que ele não tava completo, né? Agora a gente acabou vendo assim. Não lembro, cara. Realmente não lembro. A memória de véia é foda. Aí ó, continuando aí a partida, ó. Excelente drive parry agora. Essa conversão da Kemi, velho. Eu achei sensacional. Sério mesmo? Nossa, as duas personagens estão muito incríveis. É como a gente tem comentado, velho. Não tem um personagem que não tá legal, assim. Eles trabalharam muito bem em cada um deles. Finalizando aí com esse super arte nível 3 incrível, velho, maravilhoso nosso querida Kemi, não é o Critical Art né, porque tem que estar tá acabando o HP pra ser o Critical Art ali, e a gente vê o restinho da animação que a gente acabou até vendo no trailer da Kemi né, excepcional ali o gameplay das duas personagens galera, agora só nos resta esperar aí por mais gameplays de outros até o lançamento né, porque eu acredito que eles já fizeram um developer match de quase todo mundo, de praticamente todo mundo na verdade, não lembro se deixaram algum de fora, mas já mostraram pra gente aí de Zangief, já mostraram pra gente da Lily também, que foi um dos últimos que a gente viu, e agora da Kemi também junto com a Manon, agora vamos ver que tipo de conteúdo eles ainda vão trazer pra gente se eles vão fazer algum evento de Street Fighter, se eles vão anunciar alguma outra beta pra gente poder desfrutar ali até o lançamento do jogo, né? No dia 2 de junho. Tá cada vez mais próximo aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do gameplay de Manon e de Kemi. Principalmente a Kemi, né? Que é a personagem mais recente que foi anunciada aí. Eu vou adorar os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos.